Nas aldeias dizia-se que o tardo tinha muitas formas de transformar em animais diversos, o porco, o burro, o cavalo. A gente antigamente era assim, dizia não dizia o tardo, dizia o Luís Homem, mas também falava no tardo. É o que as pessoas diziam que era o tardo que eu parecia eu cheguei a ver em pequena aquilo. Por acaso cheguei a ver. Eu cresci ouvir falar no Tardo, tal como a nossa, a nossa geração, a minha geração, o pessoal que nasceu ali entre os anos 80, 90, todos nós ouvíamos falar muito no Tardo. Na região do Minho, o Tardo tem um significado muito específico, que é de pesadelo. está associado ao pesadelo. E tem muito a ver com os medos, com a noite, com a escuridão que é algo que está muito presente na nossa, na nossa vida e no passado muito mais, no tempo em que não havia luz elétrica.